A gente só conseguiu chegar até aqui porque tem uma equipe, não é nota 10, é nota 1 bilhão, eu acho, que ajuda a gente em todos os momentos, a estão conosco da hora que a gente chega a, aqui na, na universidade, até a hora que a gente dentro do táxi para o hotel ainda tem que ligar para discutir como bem lá, porque eles parece, parecem com nossas mães e nossos pais aqui. Ah, nós temos aqui o Olá, Brasil. Brasil. Olá, Brasil. A Imani de Fatala, temos o Luciete. Temos a Irmã Ouri também. Olá, Brasil. Que é simplesmente sensacional. Temos o Agri também, que tem ajudado bastante a gente. Inclusive para... E assim, a gente gostaria de convidar a Irmã para fazer falava por um breve relato sobre a experiência conosco e também sobre ela ter participado da atividade Mova uh, essa manhã. Oui? Oui. Uh, bonjour, président. Uh, je suis Imein, Je suis étudiante ici uh, en ingénierie informatique. Et alors, je suis volontaire et je suis très fière uh, parce que uh, C'est euh, pour la première fois que le forum est ici en Tunisie, je suis très fière d'être tunisienne parce que euh, le forum est très important, euh, il est très important pour assurer euh, la, la paix et tout. C'est une très bonne occasion euh, de communiquer avec, euh, avec les gens de plusieurs pays et euh, de d'apprendre leur expérience et surtout l'expérience qu'ils parce que vous êtes les premiers qui vous avez fait le, le, le forum chez vous. Donc euh, j'insiste surtout sur l'éducation des femmes et surtout des, des enfants parce que je vois que l'éducation c'est la clé de, pour, pour, pour, pour tous ces problèmes de, de, qui sont là et euh, je vois aussi que euh, non seulement l'éducation c'est euh, c'est la, la plus importante c'est le savoir vivre et le savoir faire c'est c'est plus important que que d'être euh, éduqué et avoir un diplôme. Tendo todo, non? Bon, ela está a elle ela é estudante. Ela estuda engenharia da computação. Ela está muito orgulosa de estar fazendo parte de ser tunisiana porque o fórum está sendo aqui esse ano, e de poder interagir com gente de mais de 135 países, para ela isso é orguloso. De, de, de tout. Les experience... Aprendendo todas as experiências que são trazidas para cá, principalmente a experiência do Brasil, Brasil, porque Brasil. é o um país que fez o primeiro fórum social mundial. É que, é. A educação, ela acha que é uma língua universal, que é, é, que é a chave do, do desenvolvimento. Então, nós temos que começar com os enfrentamentos e as mulheres partout. E, bom, para mim, não é a educação que é a mais importante, é o savoir-vivre, o savoir-faire. É mais importante que ter um diploma. O que mais importante do que ter o diploma formal é você uh, saber fazer as coisas, que você ter realmente o conhecimento do desenvolvimento. E ela acha que isso tem que começar. Uh, Desde criança, principalmente no país dela, que é onde a situação é um pouco diferente da, da nossa, a realidade é, que é um pouco diferente com relação às crianças e às mulheres. Porque aqui a, ainda a gente sente que a sociedade deixa as mulheres em uma posição um pouco tá desconfortável em alguma situação. que a gente Ela espera que o país todo siga sempre num caminho de paz. E é isso aí.